Então, nós vamos fazer é o seguinte, pegou a câmera aqui, apoiou. Tá, Roberto? Você é... é... Você pode ficar gravando, você pode dar uns coisas bem, bem fechadinhos, para não ficar pegando muito nisso. É importante fazer acontecer uma coisa, na hora que o Jorge vai fazer uma passagem do carro da câmera, tá? tá. Eu com... ah, é assim que você pegar, você pode o um uhum. pode bater, eu te aviso, você fica em pé e você pega o Jorge e embora, não pega ele chegando. Pega assim. Tá. Só que de repente você vira e dois o passando Você vira a câmera pra cá e pega isso Oficial, né? um curso de Vou pegar essa reta então Então assim, vamos fazer o caminho, primeiro. Tá, Essa reta cadê o É, é. é. Cheguei outro. ele chegou. Parece Aí se eu te pele. Você poderia falar sobre isso, mas falando, não, né? Lutelinha. Fala hum. falando pra ela, não. Não. não? Não. Tava muito longe pro áudio pegar. Ela tá pegando a minha voz, né? Fazer o quê? Hum, é tem um masculino. É perfeito, guardar as coisas lá no fundo. não 180 gravando. Eu vejo ela sendo superil. Vocês estão planejando alguma coisa te pra te gravar conversador conversador é. as gravações vão até às seis, né? são quatro coisas horas. Coisas que a gente tava falando agora, todo mundo tem que ir embora. Pois é. Amanhã vocês vão poder ficar aqui, tá? Às oito? Sim. Principalmente eu. <risos> Que Quando ele estiver aqui, ele vai chamar. <risos> ah, é, Vontade do gente. Não, não, primeiro não, ele vai não, falar, ô, ô, aí a gente sim, tem sozinho. Aí agora a gente vai gravar a discussão então, do trabalho. Aí, eu, aí na hora que eu posso assim, mas é assim. Agora eu tô lá com uma gráfica, eu tô falando muito aqui. Bom um trabalho. Ah, para de brincar, sacanagem. Não, não, não, aqui. Mas professor, professor, que coisa engraçada não? Graça, não? Eu não quero é, saber de é o que mais tem aqui na faculdade, né? Tô a distorção vai andar Se viu a megadoliga? que não. Você faz com o meio. Ô, Vitor, faz um teste aqui. Pra mim. Pelo menos o Aí você pode fazer você passando no cabo inteiro, cara. Então. Manda aí, anda aí, Vitor. Ele começa lá. Ó. Você vai fazer o seguinte, Vitão, você vem de lá da ponta, nessa onda de barril, celular, barril, celular, barril, celular, barril, celular. Qual celular, bebê dele com o bebê dele com a mão? Qual o bebê dele? Qual o bebê dele? Vou fazer. Ah. vou fazer o segundo então. vai ver mais isso né, se não, se não fechar muito não dá pra ver nada É tipo, se fechar vai acabar fechando o mesmo bolso frio Isso, aqui não dá pra ver, dá pra, pra ver as trazes Passando nessa linha Não tem ninguém aqui, lá, como é que é esse Tudo bem? Então o lance desse aqui seria que o trem fica fique muito grande Esse é geral Não, mas... Ah, vamos mas um pouco mais, uma vez Talvez a gente já baixe Pegar mais o tá. Então... grava, grava, grava, grama grava. um grama Um mais tranquilo aqui Só pro outro lado Outro braço Eu vou Eu não consigo esse de ficar na frente da câmera, vai de volta. Aí alguém fala, alguém de vocês fala. Eu falar, porque... é... eu <risos> e eu não, falo nada, eu vou, não sei Eu quero ficar. Eu porque eu sou muito Eu Eu deixa Eu, eu, grava isso grava isso eu <risos> Oi, meu nome é Roberta. Oi, eu sou a Diana. Oi, eu sou a Játia. Então, a gente vai fazer um trabalho com o pro professor Eduardo de antropologia. Não, você não, você não sabe fazer, não. Como que é a câmera? Ah, não, não. Deixa eu gravar estranho. Dá conta de gravar? Claro. Enfim, esse é o trabalho do professor Eduardo de antropologia visual, que é um documentário. E a gente tem que gravar o dia a dia de uma pessoa. A gente escolheu o Jorge Lucas, que é o coxineiro, que é o AG. A gente tem que gravar ele durante 8 horas de um dia e vão ser take de 10 segundos pra contar a vida dele. São muito ruins. Aqui. Ah... Então, eu volto a, gravar vocês. então a gente escolheu o Jorge Lucas. porque mesmo? Né, eu não sei. Eu vou fazer só a trilha do documentário. Pode gravar. Ah, vai ser muito lindo o documentário. Porque tem um bom curso. E eu, mas, o romance o É porque o Jorge Lucas é massa mesmo. ele é E ele vai ajudar na composição da minha novela. É, só pensa em nota, né? Não, gente, a gente escolheu esse porque ele é... Sei lá, ele é até bonitinho. Ah, não quero é. nem ver é, que Quer gente como é, não sei isso. Não é. Não é. Claro que não, eu sou, sei lá. Não, gente, vamos lá, lembro trabalho, voltando aqui. Então, a gente escolheu o Jorge Lucas mesmo porque... Ele é... Ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa diferente. Estranho. Gente... Ele é estranho. É porque a gente é curioso, né? a gente quer saber mais sobre a vida dele. É, tá todo, todo mundo é pegando fechado. os professores e tal, a gente quer pegar uma coisa diferente. É isso aí. O Jorge Lucas topou. Então Então vamos lá, gente. Aproveita o trabalho. Acho que tem uma hora que eu falar uma coisa que eu vim ter. eu não mostro mais. Nossa, eu não gosto assim, é muito ruim, tio. <risos> é, corre, corre. E se não vai te dar pra editar? Não hum. vai. E já que se do romântico. Pessoa e nós escolhemos o Jorge Lucas, que é o coxineiro que deu do AG. Tem que contar e seguir ele durante 8 horas, um dia e pegar vários takes de 10 segundos. Ah. Não. Ah, é, trabalho. Então. Por que, que a gente escolheu ele? É, a gente escolheu o Jorge Lucas. Todo mundo tava pegando o professor, o Jorge Lucas é bonitinho e tal. Nunca a gente vê um no documentário. Nossa, larga você vai um gente, claro que você tão aceitável. Gente, vamos resumir esse treino A gente pegou ele porque é diferente de tudo e vai te pegar a nota. É. Ele vai começar a conversar com vocês ali no momento, porque até agora ele não parou para conversar com vocês Na... Tinha uma que ele parava com vocês, realmente Tem uma cena também que antes de ir para tipo... padaria, que quando aparece se que ele vai fazer Isso, vai ter... é, então é essa, que, que aí, aí então, já vai fazer essa daí agora, essa cena, então ele está indo para a padaria Acabou de pegar a caixa, ó, tá fazendo futebol ali, que isso aqui deveria acontecer na grava, na sequência da grava, então, a gente vai gravar amanhã com a Manu. Ele tá indo pra encontrar uma padaria, esse é ainda, esse aqui é o vestiário, a gente cura, grava na sequência, esse aqui que tem, esse aqui, o vestiário, e o aqui pra cá, a gente cura esse pedaço aqui, já ele tem 4 horas e esse aqui a gente pra direto, tá? A gente pode estar. Ah, pode se preparar um pouquinho. Você pode estar aqui no segundo um trabalho, no Para o Jorge, é isso. Você tem que ser desempate, talvez. Não tem desempate. eu vou mais pra frente pra fugir do barulho dele. já sei. Pronto. Jorge, você é no papadaria. Você é no papadaria contra a Marcela. Tem a vassoura. camisa preta. Gente, peraí, peraí, só de eu explicar, aqui na Você vai vir de lá. Vocês estão aqui dentro da lanchonete. Vocês veem o Jorge passar. Então você ter uma câmera ligada, atravessa por esse silêncio e vem aqui atrás do Jorge. As meninas podem vir na frente para segurar, eles vão ficar atrás. Que manda ela se Entenderam? Entenderam? Para de bulinar. Acho que o, o Roberto fica aqui aqui E aí a gente tem que abrir ele de um jeito que você consiga Você consegue ver lá fora, aí com a câmera? Está conversando, falando do trabalho É, vocês estão sempre conversando, fica assim Ai. Quando o Jorge passa ali Você está filmando a Yuna de repente e tal pode estar tá filmando a Yuna Quando o Jorge passar, você fala O Jorge passando tá lá E aí os meninos vão atrás dele começa o fim de ação, filho, nessa cena. porque daqui que vai acontecer, vocês vão até lá, o Jorge vai sair, vocês vão pegar o carro, vai atrás do Jorge, Porque então, o fundo de ação começa filho, nessa cena. Então, quanto mais estreme essa coisa de vocês correrem e tal, isso acho que vai dando um, um ritmo para o documentário de vocês. É o professor Eduardo que deu essa recomendação. A gente já podia gravar no carro da A gente quer chegar, vamos fazer o inventário e quando ele chegar, a gente. Valeu, e aí, a gente vai lá, vai lá, vai lá! Vai! Vai! Vai! nome completo Vai! Vai! meu nome é Vai! Lucas tenho 19 né não não de onde você é, é, é. Sei lá, e... Ei, quem que é Jorge Lucas? Ué, Jorge Lucas? Conhece, cara. Todo mundo conhece Jorge Lucas, gente. Quem é? Eu, pô. Tchau. É, depois a gente conversa Ó, é ah. ah. oh, vamos fazer mais uma, só que no final, dando hora que ele for, vocês falam assim. Vamos pegar o carro, vamos atrás dele. Ah, já dá a pista ah, é. da, da, da. correr atrás dele, tá? E é o seguinte, quando você vê o Jorge passando ali, ó, no primeiro banco, já dá o top. Ô, Jorge, lá, vocês têm que você e pegar ele jamais por aqui. Vai. Cara, gente, você pegou da galera do Jorge Lucas, hein? Tem que tem cara só, né? Nunca tá aqui nesse lugar, né, vê? Ah, vamos esperar ele ali na entrada, eu acho que ele deu uma saída, ver de chegar, a gente já. Volta, volta, aqui. Eu não tô sabendo se tava gravando ou não, cara. É a é bolinha tá ali, gravando. né? Não, não tava tá gravando. Acabei não. de ficar. Pois é. Uma coisa, Por é isso eu sei que vocês estão Eles tão falando do trabalho. Que você desliga a câmera e eu desconfigura, entendeu? Pois é. Será a Marcela? Valeu então, <risos> pode ir? Pode. Vai? A gente tem que pegar o depoimento de Jorge do Jorge porque pobre. Oh, tem mesmo? Mas, aqui, a picada nunca tá aqui, né? cidade, o o Hoje, quando a gente é a gente pega ele. Olha, olha vai Pega ele, Jorge! Pega ele, Jorge! vai ele, Jorge! Vai, vai! Jorge! Pega ele, Jorge! Pega Jorge! Jorge! É. Tocantins, talvez Goiás. É. Vamos lá, que eu tô com pressa, gente. Quem que é Jorge Lucas, cara? Ué, cê, ninguém conhece Jorge Lucas, gente? Como assim? Todo mundo conhece Jorge Lucas? É, Eu, né, cara? É, eu vou ter que ir, depois a gente Não, ah, não, não, pera tá aí, aí moço. Vou pegar o carro e vou matar Pois eu corto nesse plano. Bora. Vamos lá? Vamos lá, gente? Vai acabar, lá, vai. vai. 好好好 Assim. É, estaciona, gravamos a cena no microfone, encerramos já tudo aqui, pegamos todo o equipamento e vamos para lá E aí vamos todo mundo já. A cena que faltava, o microfone Ah, então a gente tem microfone Tem, tem, lá. tem um parecido e, e aí já temos que pensar, já vamos passar para a área. A perseguição dele até a padaria Então vamos, vamos na telinha, já guardamos os equipamentos e aí a gente já vai. E a gente vai fazer a cena aqui, a cena aqui de novo porque tem que pôr o lapela nele. microfone. Tá, então é. a gente vai fazer essa cena do encontro deles assim, com você de novo. Eles têm assim, que pôr o lapela em você. Que antes de ir no vestiário. É antes de ir no vestiário. Que tem essa cena também. deles. De tentando então, a gente falar lapela, com ela O lapela é antes do vestiário? Então não é essa cena que fazer. Ah, aí, aí que está a continuidade. A continuidade era eles saindo do vestiário com gravando. Ele para com eles, eles colocaram o microfone, ele começa o depoimento e fala assim. Aí a Marcela mandou uma mensagem. Se eles estão do carro filmando ele, se só a câmera deles mostra entrando no ônibus, a gente não vem entrando no ônibus. A gente vê o ônibus passando e ele som. Então ele não precisa nem entrar no ônibus. vocês vão falou isso foi do Manu, ele vai voltar as horas de novo então é uma cena só então essa mas esse hacking aí acontece na padaria não hacking não é o é, personagem fez colégio técnico de mecatrônica ó porque você vai desenrolar uma parada a gente vai ter que gravar amanhã a cena que faltou que é a cena do teatro é nessa cena, você é vão colocar o microfone do Jorge. Vai na tá só nessa cena pra tá acabar. Só com a Você precisa fazer o mudar lá. Jorge, a hora que você sai da Amanhã vai ter Vamos estudar essa cena então. Vamos fazer um outro teatro ali, a cena do... Antes do Manu chamar o Jorge. Que ela aqui é... é que é vai vai fazer uma brincadeira que é o seguinte. Agora, com essa cena... Eu vou falar com essa cena agora... É... Mas ela não tem nada, não tem nenhum momento que ela fazer esse parque. Você vai fazer... Aqui. celular? Vamos lá. Tá, a ideia é que você faça uma, uma você faça um... Pensa em ideia, um tempo de som. Uma espécie de um hack, que é, você vai fazer o microfone sem fio do Jorge chegar no viva voz do carro, tá? Como é que a Cheyenne faria isso? É muito simples, o microfone é é sem fio. Tipo... É, Ah, você está perguntando. É. <risos> que eu faria Boa pergunta. não tem uma ideia? Não, eu também não... Acho que só precisa mostrar o corpo, a camisa. vai estar com a câmera perto. Tá meio fechado, assim, então... a tecnologia altíssima. A minha bolsa Altíssimo. Ai, é está tudo. Alô, amigo, só Alô? Bateria. Ah, você não falou da mulher lá atrás, né? Vai tocar seu celular então, velho. porque Ele fala que é uma menina e ela perguntou se é o namorado dele. Não, eu, assim: já vai falar da Carolina Dickman e vai falar. Vocês viram as fotos dela? Aliás, cara. Achei um cartão de memória com umas fotos, velho. Uma mina, tô namorando com ela. Que tem uma coisa do Jorge aí que é. Que ele, ele viu a menina e acha que já é já seu namorado, entendeu? Já vai. Aqui, Roberto chega, assusta ele, a faz atrás ah, da vassoura. Fala, é brincadeira, volta aí. Ô, vocês viram o Tent top da semana, cara? Vocês viram a vassoura da câmera da Gostosa pra caralho, mas ó, nem se com as fotos da minha mina. Ah, uma mina que eu conheci numa festa e tal. Na verdade, ela brincadeira tava afim de ficar comigo, mas tava afim de ficar com a amiga dela e tal. E aí a gente vai se encontrar. E aí toca o telefone. Ela, ela, ela. E aí a gente passa. Hoje se afasta com o telefone. Tudo bem? Fazer? Eu, eu, eu meus vou da ele, vou comer e tal. Vou ficar gravando assim, né? É. E eu não sei o caixa do telefone agora não. não? Falando a mina, melhor encontraído pra filtra pra mostrar uma entrevista. Lá. Eles vão pôr o... o microfone Fazer aí, aí eu... é o seguinte an... Antes do trem de top Vocês voltam Vocês correram assustados deles Vocês voltam Não, a gente queria pedir para você para pôr o microfone quer fazer um depoimento e tal Vou pôr o microfone em você Volta o microfone, já sabe o microfone. Enquanto coloca o microfone Eu vou colocar o microfone Enquanto coloca o microfone, você como é de o que esse gravando Parou, parou, parou, parou O Jorge tá de costas, ele tá olhando pra vocês Pois é, a bateria tá acabando, mesmo. Tá acabando. Beleza, então acho que fechou essa cena. Ah, vem outro, vem um outro, vem o outro. Vem outra, Fala pra ela. Tá vindo um outro atrás. Fala atrás, vindo outro atrás, segue o que vem atrás, tá? Fala pra... Fala pra... Fala pra... A, a gente fal... parou aqui na frente, mas o seu ultrapassa a gente, tá? Segue o ônibus na boa. A gente, tá a gente tá rolando. Ali na frente a gente tá seguindo aqui o carro de quatro estudantes de audiovisual, aqui da UEG. E a gente sabe que eles estão seguindo um faxineiro da OEG Um cara chamado Jorge Lucas Eles estão fazendo um trabalho é Impressionante, é um trabalho de primeiro ano De audiovisual Mas a garra que esses moleques tem, olha isso Eles são de carro perseguindo ônibus Parece documentário isso, né? Se não fosse ficção, pareceria documentário Eles devem estar aceleradíssimos O Jorge vai passar correndo do seu claro. lado avisa, avisa o Roberto que o Jorge vai passar do lado direito Cuidado, não, não, que vem moto aí, cuidado lá. Vai. Vem moto, cuidado, tá olha, olha O Jorge tá passando, tá chegando no ponto de ônibus Devagar, devagar, lá, devagar Vai devagarinho, vai devagarinho Filma a traseira é... do ônibus, filma a traseira do ônibus Traseira do ônibus E o Jorge atravessa Vitor! Atravessa, atravessa a rua. Na frente do carro. Isso. E fala pra eles continuarem gravando. Grava o Jorge atravessando a rua. Isso. Não olhem pra cá. Sai daí, Jorge. Sai daí, Sai daí Nath. dá. E aqui, dá uma estoca ou continua? Grava ótimo. Grava E aí, depois temos que fazer uma imagem aqui da RR tá? e aí, fala para para Fran, o Fran, na sexta rotatória, fazer o retorno. O Fran, vem aqui para a rotatória, faz o retorno com o carro agora. Mostra o trânsito Assim que o Jorge está na padaria Vem pra frente do tá? carro Faz o vetor Assim que o Jorge está na padaria Vem reto e faz a rotatória Entendeu a rotatória? Vamos o que Ui, Tem um high Tem um high pad, né? Um high é, high um low pad, Vamos vou de merda é. é. uma posso... posso... posso... Vamos lá, lá. Mas, se Você chama o com você ou? Não, né? Oi? O tá? comigo. Eu... Assim, tá assim, tá é o que é o aqui, é o de é é então a gente faz o seguinte, vamos fazer de conta que o snowboard está tá atrás da barraca. Aqui mais ou menos. Se pegar a cabeça da Ana, ele está de costas vendendo. Aqui talvez ele mesa, Vai encarar, a gente vai estar tá meio se mexendo e tá? tal, trabalhando. A gente se separa e fica olhando para ele. Ele vai embora se for tá travado. Pra ele. Então vem, vamos, chega aqui, sentiu uma ela depois e depois vai embora. É o já tá Não, tá 0000 Já? É, peraí, estrelinha. Não, Sai, Não, fora, primeiro pera, pera. Eu não Não, não. a gente conta que ele ligar? Então, beleza, beleza. Só mais um detalhe. Ah, ah tiro. Você não olha, você não memória você cara. <risos> beleza? <risos> você Beleza? Tá, às vezes você faz o seguinte: se você quiser fazer por baixo, posso posso ir o importante. Eu sei que é muito longo esse. Gravar uma cena dele aqui bebendo. pode estar tá meio caído naquele sofazinho assim, lá de sim. dentro, assim meio já lá do barulho. Sou assim, é. uma cena aqui. Chato, é. chato. É. É. É. Já passou isso dois já, já há horas, cara. Uma na festa com as chicas lindas, a bebida para não preço, esse boy ainda lá pelo ar nada. Não tenho nem como você foi. Vou mais aqui, vou mais com aqui, Whitney quero ver tu, chapado, né? Comemoração, A, A nova que virá, hein? A nova que É Lucros. Eu quero criar, eu quero criar, eu quero morrer. Só que Como não, não, vou fazer, fazer assim, não, é um play, não... É, entender como é que eu vou fazer assim, né? Deixa o play, deixa o... Eu... De forma que você consiga pegar, porque se você fizer qualquer movimento pra casa, já, já paga a Marcela. Talvez, é... Gravando. Deixa eu só ficar meio... Eu acho que pode fazer assim: não, você hum. pode se você levantar a perna, você joga o cabelo para frente para ele voar na frente da TV. Ah, entendi. Aí depois você volta e a gente levanta, você levanta a perna. Você pega a minha mão e, e leva até sua perna. segura a minha mão. Você segura a minha, é, minha mão minha mão leva pra a sua perna. Nesse lugar essa torre na frente da TV tá bom não sei é uma criança brincando numa praça eu sei onde é essa praça em Campinas talvez essa garota esteja ainda em Goiânia Jorge é, mas quantos anos ela teria hoje vai saber hum, e esse homem aí ó parece com você se ele é seu pai ela pode ser sua irmã. É. Talvez. Talvez sim. Não sei. É. Não sei. Acho legal a sua parte, querer encontrá-la. Sei lá. Se ela tiver numa pior. Vai que ela tá precisando de alguma coisa. É, claro. É, com certeza. Eu, eu que. Vou ajudar ela. Né? Nessa sugestão de frase aqui, você já vai dando uma. uma tipo, excitada, assim, já vai. Nossa, eu acho que. Cara, é muito legal esse negócio você querer encontrar é. ela, sabe? Então você é órfão. Se você é órfão, você não pode ser sua irmã. Olha, Jorge, ela pode ser sua irmã. Ah, não sei. Talvez seja. Hum. Não sei. Eu conheço esse lugar. É lá em Campinas. Campinas? É. Que lugar de Campinas? Eu não me lembro dessa praça lá. E esse homem aí pode ser seu irmão? Se você é órfão, ele pode ser seu pai. Não, não não sei. Ah. É, eu sou órfão, mas eu não sei. Ah. Acho tão legal da sua parte você... querer encontrar a sua irmã. Ah. Sei lá, vai, que ela tá numa pior... É com certeza, né? É claro que eu quero encontrar minha irmã. Ah, acho muito bom, muito bonito. É, é... Você tá bem? É. É melhor você ir embora. Não, mas o vídeo Acho que, acho que já tá na... Então... Pode ir. Aqui, aqui. Beleza, Jorge Isso aqui? É, é, cuidado, tá pesado, tá com muita gente aí Boa viadinha velha, hein? Aí ah, você faz esse trem com pressa, porque o Manu tá... tá. Ah, fala com o Manu que passa aqui depois do almoço que vai tá bom Beleza, que Valeu, Jorge Até mais? É, cuidado que tá meio pesado, assim, é, deve ter uns 30 dias aí. Porra, velho, puta piadinha antiga essa. É, e tá com pressa viu? então, você faz mais rápido que você ver, beleza? Tá, ah, fala pro Manu que depois do almoço, lá pras duas da tarde tá pronto. Beleza, então, falou, Chico. Falou, até mais. Precisa sair andando junto, sabe? Porque ele foi indo embora, assim, mesmo foi embora. embora, foi embora. Não, então, a carne é tá? Não, a câmera vai embora, ele vai embora. É o... Eu sei, é porque eu falo assim: na hora que o processo da filmagem o som. Em vez dele já sair antes da câmera, ele ficar perto, emite o um mesmo som, pra depois ele afastar junto com, junto com a câmera. Porque senão ele já tá afastando e. Valeu! E ah, aí, Chico? Oi, Aqui, ó, manda cara. Esse aqui, velho. Tá bem pesado, ele deve ter uns 30 GB aí. Para, velho, puta que gente antiga, mano tá com pressa então você anda rápido com isso aí, beleza? Tá. Fala para ele então que depois do almoço ele pode vir passar aqui para pegar. Tá pesado mesmo isso aqui. Alô, Jorge. oi Jorge. Tudo bem, cara? O que é isso aqui? Cuidado, que tá pesado aí, deve ter uns 30 ah. gigas, sabe? Pô, puta piadinha antiga, velho. É, ele tá com pressa, então quanto mais rápido você conseguir aí. Né? Cara, eu vou conseguir pra depois do almoço. Ah. É. Então. então... É, vou tentar, né? Mas fala pra ele, depois do almoço passa aí que eu. Tá, tá pronto. Mesmo, né? dá pelas duas, duas e meia, tá pronto. Beleza, tá pronto. Tá bom? Deixinho, Falou, valeu, Jorge. Até mais. É, fui. Então... É. Vamos quebrar esse pedaço aí. Foi, né? Valeu. E aí, beleza? E aí, Jorginho? Ah, o mano manda pra você aí, viu? Cuidado que tá pesado. assim é ah, né? um... Tem uns 30 giga. Tá. Fala com o Manu o seguinte, que depois do almoço ele pode passar aí que vai estar tá pronto. Beleza, então. Ele então, mais rápido possível mesmo. Lá pelas duas, né? É, duas. Por aí. Por aí. Ah, tem um... no tempo de Goiânia, você sabe. Beleza, então. Beleza. Falou. Falou. então Falou, então. Vocês vão estar o Punch dirigindo, não, eu te, eu você que do é lado. Que a gente e, não Vocês não, não precisam necessariamente dirigir, porque a câmera não vai é. filmar você. A câmera vai ficar olhando para frente, para o teu bonequinho do Hugo Chaves na Kombi. A gente vai ficar olhando para bonequinho e vocês vão ficar conversando. Porque tem um garoto de tipo bicicleta que vai ir do lado. você não vai precisar dirigir, você vai estar só na, na Não, não, não, não. Legal. Eu lembro daquele daquela música Rei hey, so sister! Uh -huh. Porque o, o Jorge ele não olha para o Chiquinho Não, ele olha para cima É, então você pode ficar atrás de mim que você não vai aparecer Nossa, o que é Foquista, vem aqui, rápido, rápido Eu preciso que você vá, olha só 0.7 não. Preciso que você vá de... Desse 3 para o 0.7 Som foi, câmera? câmera foi. Valeu. É oh, beleza? E aí, Jorginho? Oh. corta. Tudo bem. Meu Deus do céu. Você, você, que você, você não gravou a bola pegando o gato, pelo Eu menos? Fiz, é. Ele vai levantar a câmera, vai mexer com ele, ele vai abaixar a câmera e vai fazer um nãozinho. Você pode falar. É, você só de ficar assim, não precisa andar. Né? Eu passar uma brincadeira. O microfone fica junto, você pode ah, falar Deus. esses nerds. Quem me incomoda? Quando eu você pode fazer. Você sabe que eu fiz um é. tweak story de você fazendo isso? Ah. Você tem isso lá? Né? Não sei, achou também Vai Como é que tá aí? Só foi. câmera foi. Nossa. Parou, parou, Foi Pronto. câmera foi. Vai lá. Dois, três. Valeu! Valeu! Volta, volta, volta. Tá muito rápido, Jorge. Valeu! Valeu! Deixa eu ver... Camila foi! Escondeu aí? Tá, tá vendo o Victor não? Tô vendo, Victor. Vai lá pra trás, um pouquinho. Foi, um, foi. dois, três e valeu! Olha tá o não, mas ele, ele tinha deixado num outro modo pra mim ontem, que eu não lembro qual era, aqui em cima que ele não, mudou. Eu acho que é. O ISO automático. Era isso, ele deixou o ISO automático. ISO. Como deixa o ISO automático? Na configuração, né? Nenhum desses aí é ISO, ISO. automático. Tá é aqui? Tô automático. Não, o ISO já tá no automático. Não, esse é áudio, peraí, tá não. Pera aí, tem que fazer o teste. O que é o um ISO, cara? Que vai clarear ou não clarear, né? Tem que ir no lugar. É, tá automático. Beleza. Ah, beleza. Oh, não, vai volta, Vitor. Eu não tava sabendo se tava gravando ou não, cara. É, é a bolinha a ali, tá ali né? Aí. Caraca. O cara tá totalmente desfocado. Entrou. Gabriel, tá ficando tarde. Nossa, é mesmo, a gente tem que fazer outra gravação ainda. Não, termina esses 12 aí que a gente vai lá. Tchau. Falou. Tá, vamos falando de novo. Isso só é que eles falam, meu, vamos lá, vamos rápido que a gente tem que ir nessa. Falou, falou, tchau, tchau, tchau, tchau. Beleza, tchau. Ok, grava Jorge. Jorge, celular. Agora vocês me escutam, certo? mencionando. Quanto mais perto, mais pura fica a minha voz, menos chiado. Aqui vai afastando, aqui fica ruim. Sacou? É, fica é ruim. Fala aqui no o microfone. Seu nome, para depois colocar nosso agradecimento. Ah, tá, Ronaldo. Ronaldo? Funcionário público, trabalho na grávida da universidade. Isso. Ronaldo. E aí, estourando. Se ainda, isso seria um aberto. Tem um outro mais fechado. Fica interessante isso fazer de novo. Né? É porque aqui, fazendo daqui. É vamos, vamos, vamos, vamos! Natio, tira o bundo aí, Natio Natio! Nath! Você tem que falar que você tem um cérebro, né? Então é, mas ela age normalmente É você que trata mal ela Ela tá agindo normalmente não, A garota não tem nada com isso Celular pra ele. Amanhã eu não vou poder, tá ligado? Amanhã eu tô o dia todo em idealina, dando aula. Eu posso no domingo e eu não vou poder mais. Porque eu tenho outros trabalhos, outras funções e pra mim fica apertado também. A não ser que a gente acerte um cachê a mais além disso, entende? Aí eu posso é, deixar meus outros compromissos de lado pra ficar aqui. E olha só, uma opinião minha como profissional, entende? Eu acho que você se dispõe muito pouco pro projeto, saca? Eu acho que você podia ter, não sei se essas imagens você vai usar nessa parada, eu sei que ao invés de fazer as imagens podia ter ido atrás de empadão, capacete, uma porrada de coisa que a gente Acho ainda não é. tem, isso saca? É, e aí eu não sei como que faz assim, porque eu vim pra, pra aprender, mas pra fazer, saca? E eu tô sem... É, parece assim que tá ficando... É, tipo quando você é contratado pra fazer um trabalho e não tem seu material, entende? Aí eu tô vindo pra fazer e tô ficando, ah, mas e aí? O que que eu tenho que fazer? Nada? Entende? Então eu acho assim que podia rolar um pouco mais de comprometimento e horário, saca? E programar mesmo, porque se for pra vir sem um horário, sem um cronograma, ó, de tal hora a tal hora vai gravar a cena da Manu, deu tal hora, finalizou, se terminou ou não a cena dela, finaliza e começa a outra cena, entendeu? Porque senão Bem, a gente entendo, fica vindo pra isso, cá à toa. tem isso, tem bastante disso, mas também o processo que estamos passando aqui é diferente do, do habitual. Que um trabalho é, mas pra mim de é qualquer forma, consegue... forma eu não conheço, porque é o meu primeiro processo, Sim, entende? É. é o que eu estou vendo. Ideia de. Ideia de é, é assim, a minha opinião. Opinião é coisa de maluco, né? Então, assim, a minha opinião sobre o que eu estou vivenciando. Sim. Saca? Eu acho que tá rolando pouco comprometimento. Eu não sei como é que é essa questão. Eu, eu, particularmente, como profissional, eu vejo o seu descaso com o projeto a partir do momento que você vem trabalhar de chinelo. Eu duvido que você trabalha de chinelo em São Paulo, tá ligado? Então, assim, é, opinião em questão do, assim, o mercado aqui em Goiânia, aqui é... em Goiânia a gente é meio assim, sabe Bem arrumado, tipo, que aí as pessoas te olham diferente, é tá ligado? não é não profissionalismo, Francisco? Então, assim, não, você não, publicidade, ideia, não. fazendo publicidade, estamos fazendo novela para TV aberta. Uhum. É um outro processo, tanto é que a gente não tem orçamento para isso, a gente não tem estrutura para isso. Não, orçamento não eu não sei se tem, eu tem me dispus a fazer dentro do que vocês proporam. Que se eu, se, eu, se assim. vocês me oferecessem reais me oferecer 110 e eu pegasse fazer, eu faria com o mesmo carinho que fosse 1.500 ou 5.000, entende? Com o mesmo vigor, com o mesmo carinho, que que mas aí assim, é... quanto a essa questão aí, a minha disponibilidade é essa, eu venho e faço mesmo. Então o que a gente só tem que, que fazer aí... ainda é, é gravar hoje à noite lá na festa e domingo no, a descida para o estádio. É, Está aí, eu, aí hoje à noite na festa eu posso, aí eu só precisava... De confirmar onde é o local direitinho, ah, mas ele falou que é no Old, eu não foi, sei onde é, mas eu, eu dou um jeito de ir pra lá. Aí, com questão de entrada, tem que pagar pra entrar, como na, na é, que aí, assim, é? Aí, assim, aí hoje eu posso e domingo eu posso. Agora passou é. dia, se precisar de mim, eu vou querer receber a mais. Porque é, é, independente se tá, tá sendo meu primeiro trabalho, eu já tô tendo gasto. Agora, por exemplo, eu vou ter que pegar um mototáxi, dos 200 reais eu já vou gastar 22 agora de mototáxi, entendeu? Fora os 17 que eu já gastei com ônibus. Então aí acaba que é, eu tô recebendo mesmo, mesmo tanto que o, os figurantes, entende? Nossa, é, não né? É, porque eu gasto tudo com o transporte, entende? Ah. E aí Mas, o meu lucro você... vai ser nenhum. Sei, o meu como tempo. Como... Sim, sim, esperamos. Eu acho que. Isso é um experimento. Estamos experimentando e eu não sou tão preocupado na produção. Estou preocupado com tudo, porque são muitas coisas. Mas para mim é tudo eu ficar aqui, ficar pensando com ele agora. E aí o que fazemos? Para mim isso é válido. Para mim não é que estou fazendo o trabalho errado. Tem muitas não, coisas eu não que, se que é errado, Até porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar muitas coisas que deveríamos tá errado. Eu tô falando, eu, o que eu quis dizer foi que eu sinto que tem um, meio que um, um. Ah, a gente tem que fazer, fazer o quê, né? E não é claro. assim. A gente tem que fazer, vamos lá e vamos fazer, entendeu? Pra mim é assim. É. Aí, fica a noite então, a gente se encontra. Tá bom. Isso aí, fico até mais. Cortei sua cabeça Pera aí, segura aí, segura um pouquinho Deixa eu dar uma distância de foco aqui mais ou menos, Nath? Essa, essa é a distância que a gente vai ficar mais ou menos? E a seguir ela anda um pouco mais atrás Pera aí então, pera aí, pera aí, Nath, pera aí Deixa eu pegar foco Não é mais na paralela, né? Isso, vai andando vai indo, vamos lá está contando o tempo. tá ah. Então, sei lá, porque tem pouca bateria, ainda né? tem. E... Então, cada certo tempo você olha se está, se está ok, se está contando o tempo. E você também, vou colocar isso no atrás do guardanapo, e aí cada certo tempo olhem se está contando o tempo para garantir isso. E depois, na hora que vocês vão para a fila, na hora que vocês vão para a fila do casa você eh, tem isso na mão também. Temos que ver como esconder ele. Conversa com o cara e deixa no balcão. Ah, deixamos no balcão. Perfeito. Oi. <risos> tá vendo?